Uma informação com credibilidade é um bem precioso e raro né a gente é bombardeado de informações que muitas vezes mais nos desorientam do que nos dão caminhos de construção de novos paradigmas de relações saudáveis é, na nossa sociedade eu acho que a repórter brasil ela ela ocupa essa função ela traz Além do repertório de conteúdo, de pesquisa que ela faz, ela consegue passar, pelo menos eu mesma como né, cidadã, muitas vezes me sinto desamparada nesse sentido. E eu tenho a Repórter Brasil como referência. Eu louvo mesmo o trabalho da Repórter Brasil, é, louvo porque me, me alimenta, louvo porque acho que é o Brasil que eu acredito.